foi lançado no mercado já há um pouco tempo, diferentes tipos de placa. Essas são super novas. Tem Fonic, tem Impact, tem Superlight. Hoje a gente tem mais de 10 tipos de placa diferentes no mercado. Mas essas três são as mais básicas e mais utilizadas e que vocês vão encontrar mais fácil. Por último, o que você vai usar é o sistema de acabamento, que é composto do quê? Fita de papel ou fita telada, a gente vai falar sobre fitas, ok, mais para frente, e massa de acabamento. Então, Três componentes Componentes não, sistema. sistema Sistema de estrutura, sistema de placa e sistema de acabamento Você monta uma parede fácil